Como ganhar uma renda extra na pandemia? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Crypto Space Marketing, aqui é o Misael BM. Olha só como a Money Right está funcionando legal. Já estou no nível 3, já recebi 3 doações de 20% oito doações de 40 e já recebi uma doação de 160. Galera, a nossa equipe, a nossa rede está enorme. Só para você ter uma, uma noção, toda essa galera aqui na, nos vídeos do, do meu canal já entraram, tá? estão participando da nossa estratégia de aceleração de ganhos. Olha quanta gente já entrou e está participando. Também temos aqui com a gente... Temos também um, um grupo, tá? Money right, com mais de 80 pessoas. Pessoal, aqui junto, trabalhando junto, vem aqui participar com a gente de, deste projeto legalizado, ok? Legalizado que pode é, te dar até. Pode te dar até 160, 106 mil reais. Reais de ganhos aqui na money right ok? Você começa só com 20, só com 20 reais, tirando do seu bolso que já volta rapidamente e pronto, ok? Aqui já está um pouco dos meus ganhos, essa aqui é uma das minhas contas. Você pode fazer até quatro contas no mesmo CPF. Não perca tempo, veja aqui um vídeo no final desse vídeo explicando como, ou então o um cartãozinho aparecendo. Dá o um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, fique ligado de todas as novidades que temos aqui.